Mas eu vou tocar aqui o canto para vocês ouvirem, para vocês verem como ficou. Porque três e meio mais mais lento, ficou show de bola. Escuta aí. Ó, esse aqui. Olha aí o espaço de canto para canto. Aí aqui ele vai ficar os 15 minutos, vai ficar os 15 minutos aqui em silêncio. Aí vai vir aqui pra, pra virada, né? Os pialados, escute os pialados. Olha aí. Sem machiado. Olha que boi lindo, cara. Esse boi eu tirei de um canto, de um pássaro super famoso, pessoal só esse boi aí eu trabalhei nele bacana, escuta aí é isso, então vocês vão vir aqui, aí essa sequência aqui ela vai ter esse, todo esse intervalo aqui vai ter 15 minutos de canto pra, é, de intervalo, depois de, do, de 20 minutos do boca mole né Vai, é, do tio João Pedro Boi, melhor dizendo, vai ter aqui 30 minutos de canto. Ou melhor, 30 minutos de intervalo, 30 minutos de pausa. Agradeço mais uma live, mais um vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado.